tudo bem com vocês, meu nome é Invertos Aprendedor Digital e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês cinco erros fatais que toda afiliada iniciante comete quando vai trabalhar com o Instagram para estar tá vendendo online, tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa seu comentário, ativa as notificações para você receber vídeo novo sendo que for lançado aqui no canal. Bom, tem uma série de fatores que fazem você ter mais engajamento do Instagram, desde o princípio de você entender como funciona um o algoritmo do Instagram, desde você fazer algumas estratégias, usar alguns hackzinhos que vai fazer você ter mais autoridade e mais engajamento. Sendo assim, eu preparei cinco erros fatais que toda afiliado iniciando comete o é, é quando vai iniciar ah, o seu trabalho como afiliado através da internet usando o Instagram como sua fonte de renda, como sua fonte de tráfego para estar tá gerando vendas como afiliado. O primeiro erro que toda pessoa comete quando vai começar a trabalhar com o Instagram é não gerar autoridade. Uma coisa que chama muita atenção dentro do Instagram é o seu próprio perfil. Se você tem um perfil muito bem estruturado, você vai ter muitos resultados, você vai ter seguidores acompanhando você, você vai ter pessoas entrando no seu perfil todos os dias para estar tá acompanhando o seu trabalho. Então, o seu perfil tem que estar tá bem estruturado com o seu tipo de negócio. Se você fala sobre emagrecimento, o seu perfil deve ter relevância para o seu tema, deve ter assuntos relacionados ao tema de emagrecimento. Por exemplo, se você fala sobre emagrecimento, você deve ser algum professor de educação física, você deve ser algum personal trainer. Então, você coloca no seu perfil os seus marcos, tá? o que são seus marcos? São as coisas que você conquistou desde a sua jornada que você começou a trabalhar com esse tipo de, de, de assunto que é o um emagrecimento, como ajudar as pessoas a emagrecer e tudo mais. Você pode colocar o um marco de sucesso seu. Eu ajudei tantas pessoas a emagrecer tantos quilos em tantas semanas. Você colocar isso no seu perfil do Instagram, você vai chamar a atenção das pessoas novas que estão entrando dentro do seu perfil. E outra coisa muito interessante é você colocar sempre o seu nome, tá? Não vou usar nomes de marcas, porque isso não vai chamar a atenção. Você deve colocar o seu nome pessoal ligado ao assunto que você falar no caso do neste emagrecimento. Fazendo isso você vai ter um grande número de novos seguidores e muito mais engajamento dentro do seu negócio. O segundo erro que muita gente comete quando vai trabalhar com o Instagram é simplesmente começar a postar coisas aleatórias, tá? A aleatoriedade é um erro muito fatal, o que o o seu Instagram não vai entregar o seu conteúdo para as pessoas que estão interessadas no seu no seu assunto. Vamos lá, por exemplo, digamos que você tem um, um Instagram que fala sobre o emagrecimento e você posta uma dica de... Você posta uma dica de como se vestir melhor, tá? Um, um exemplo bem... Bem estranho. Mas as pessoas fazem isso. Tudo que você vai postar dentro do seu perfil do Instagram é o que vai impactar na relevância do seu Instagram para as novas pessoas que vão entrar dentro do seu perfil. Por exemplo, se você trabalha com um nicho de marketing digital, você deve postar assunto sobre marketing digital, tá? Não tem nada a ver você trabalhar com marketing digital e tá postando assunto sobre emagrecimento. Isso não vai dar relevância ao seu negócio. É, tem uma coisa que eu aprendi é aquele do Instagram que é a bolha da relevância que é a primeira que sumou o período quanto mais relevante for o seu assunto mais o Instagram vai entregar para as pessoas certas tá se você tem um Instagram que posta muita coisa aleatória com certeza você não vai ter uma, uma boa bolha da relevância e o seu engajamento vai cair muito quase zero e você não vai ter resultado algum então pare de postar coisas aleatórias e defina o seu assunto defina a intenção de que as pessoas vão entrar dentro do seu Instagram para estar tá acompanhando seu negócio então Prepare um tema, comece a postar sobre esse tema e faça com que as pessoas vejam que aquele é o seu tema dentro do Instagram. O terceiro erro que muita gente comete com o Instagram é pensar que todo tipo de pessoa vai comprar de você. Então, as pessoas que não vão comprar de você é um erro que muita gente comete. Como essas pessoas fazem isso? Simplesmente pegando o seu perfil é, e participando de sorteios, faz, comprando servidores, isso aí você vai cagar literalmente o seu Instagram, tá? Você não vai ter resultado algum, porque são pessoas que não estão interessados no seu de assunto e simplesmente muitas vezes são robôs de, do Instagram que estão lá somente para servir para seguir você e comentar qualquer coisa e você não vai ter relevância alguma. Então, se você quer participar de sorteios, não faça isso se você tem um perfil profissional, porque você vai trazer pessoas que estão ali só interessadas no sorteio, mas não estão interessadas no seu assunto, que é margem digital, emagrecimento, maquiagem, que seria a intenção que as pessoas deveriam seguir e também não compre seguidores porque hoje em dia esse sistema de automação que compra seguidores uma hora vai deixar de funcionar você poderá ser penalizado dentro do Instagram e perder muito o engajamento e vai ser muito difícil você recuperar isso um quarto erro que muita gente comete dentro do Instagram é simplesmente postar fotos que não gera engajamento tá por exemplo é, você tem uma foto sua de perfil mostrando o seu rosto e tem uma, uma foto de costas tá se você ver se você postar isso hoje, fazer um teste, postar uma foto sua de costas, e vou mostrando seu rosto, seu perfil, você vai ver que a foto que vai ter mais engajamento é a foto que mostra o seu perfil, a direção que você está olhando para a pessoa. Isso vai gerar muito mais engajamento que uma foto sua que está olhando para trás, de costas, porque isso não vai gerar autoridade da Então você tem que fazer postagens que vai gerar algum tipo de engajamento. E sempre pedir para o seu público fazer esse engajamento. Por exemplo, você posta uma foto que você quer que as pessoas curtas, lá na agenda da foto você coloca. Bom, pessoal deixa aquele like, comente, marque um como salvei, para estar tá ajudando é, eu puxar mais conteúdo para vocês. As pessoas vão. O que você tem que entender é que pessoas conectam pessoas. Então, quanto mais você postar fotos que interagem com o seu público, mais você interagir com eles, mais seguidores você vai ganhar, seguidores fiéis do seu negócio. E sempre parceiro dos stories. parceiro dos stories porque é uma forma de interação mais fiel que você tem com seus seguidores. E o 5 erro mais fatal de todos é você simplesmente entrar no tipo de Instagram e você não saber quem é o perfil. É, quem é o dono desse perfil? Vamos lá, por exemplo, quem trabalha na marca digital sabe que tem do Instagram tem aqueles perfis de motivação. Então, isso não vai gerar autoridade para o seu negócio, tá? Existem muitas pessoas que simplesmente têm medo de aparecer e fazem esse tipo de coisa. Postam uma foto, nada a ver, e a pessoa que entra dentro do seu perfil não sabe quem é o dono do negócio, pensa que é um perfil muito aleatório e não vai deixar de ser você, simplesmente. Então, se você está pensando trabalhar com Instagram, você vai fazer um perfil, onde você aparece, onde você é, tem fotos suas, tem frases suas com seu, uma foto sua de fundo, para você estar tá gerando mais engajamento e mais autoridade. Quanto mais você aparecer, mais você vai ficar visto. Tá? Quem é visto é lembrado, então faça isso. Sempre apareça no seu negócio, não seja aquele perfil chato, que fica postando somente frases e você não aparece nele. Porque que se você for visto, todo mundo vai saber que você é dono daquele perfil. E vai lembrar de você sempre. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa aquele like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também trabalham com marketing digital para elas terem a ideia do que fazer dentro do Instagram. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi.